e aqui temos o Portable ENG 7, é um dos kits mais completos dessa linha, eu vou abrir aqui para vocês. Bom, o que é esse modelo da Sunrise? Ele contém aqui o receptor, o transmissor para microfone de mão, Vale lembrar que essa linha da Sennheiser também possui um microfone de mão e o transmissor para a lapela. Juntamente ele vem com a lapela P2, ele vem também com o conector para o receptor e para a câmera, no caso, né? os dois em P2. O microfone de mão, é claro, um XLR.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 É isso que eu quero passar aqui para vocês. Bom, é claro que cada um vai ter que conhecer o seu tipo de trabalho para estar tá decidindo. Mas esse, esse kit, ele é ideal para quem vai precisar de um microfone de mão e uma lapela. Você vai ter a mesma central, né, o mesmo receptor na sua câmera. E aqui você consegue variar os dois microfones com facilidade. Então, por exemplo, se você é um, faz algum tipo de entrevista e precisa do microfone de mão, mas também nesse mesmo tipo de trabalho você às vezes quer pegar uma lapela, fazer um tipo de, de entrevista, de conversa diferente. Esse kit é, é perfeito para você, você vem com já os dois modelos. E além do que você já vem com a lapela da Sennheiser, que é um som. Maravilhoso, vocês estão ouvindo aí agora o microfone, né? Esse microfone é o que tá me gravando também. Então eu diria isso: esse kit de microfone é como de toda linha para quem busca praticidade e esse em específico para quem vai estar tá precisando de dois tipos de áudio: então o um microfone de mão e a lapela. Ah, e também vale lembrar que esse é um microfone de que o receptor é P2, ou seja ele vai ser ideal para sua DSLR, então se você trabalha com gravador, é, que seja entrada P10 ou XLR, provavelmente esse kit não é o ideal para você, é, existem outros modelos. Esse daqui é pensado para quem vai trabalhar com a câmera, gravando áudio direto na câmera. Só que, lógico, com a qualidade da Sennheiser, e isso faz toda a diferença na hora de escutar o som. E outra coisa também é que os modelos que o receptor é em P2, ele vem com esse prendedor, assim você consegue colocar na parte de cima da câmera o receptor do áudio. Assim ele não fica jogado e nem caído por aí, e assim você garante a total qualidade do áudio.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 I won't stop, I won't stop, I won't stop, no, no, no, no, no, no, no, no,